Fala pessoal, bem-vindos! Finalmente eu fui aceito aqui na Adobe Firefly. Eu já fiz várias tentativas antes, e no dia 25, alguns dias atrás, eu acabei recebendo um e-mail dizendo que eu tinha sido finalmente aceito. Vamos estar fazendo as primeiras impressões aqui da inteligência artificial da Adobe. Será que ela realmente está tão interessante assim como todo mundo está falando, né? Vamos estar observando, aprendendo aqui junto com ela. Se você gosta desse conteúdo, deixe aí o seu like. Pense em um comentário interessante para a gente estar interagindo. Isso aí ajuda bastante também para o YouTube estar indicando esse vídeo para mais pessoas. Mas é isso então, espero que vocês aproveitem. Já estou aqui então com o Adobe Firefly aberto, né, e nós temos três opções até mesmo aqui iniciais. A primeira delas para a gente fazer então Text to Image, para a gente escrever e ele vai gerar então uma fotografia. Mas nós já temos aqui duas também diferenças, né, duas vantagens do Adobe Firefly, comparado com várias outras inteligências artificiais, né. Então nós temos aqui o Text Effect para a gente fazer talvez algum pattern, para a gente estar tá criando alguma fonte com alguma fotografia junto, né. Parece que tem um resultado legal aqui. E também o Recolor Vectors, para a gente estar ajustando as cores, né? Encontrando outras combinações de cores nos nossos vetores. Galera, é claro que eu vou querer estar utilizando aqui o Text to Image, e eu já tenho uma certa bagagem até mesmo aí com outras inteligências artificiais, né? Eu já utilizei o Midjourney, o Lex, que é o Leonardo.ai também. Então eu já sei mais ou menos aí qual que é o estilo de resultado que eu realmente espero para uma inteligência artificial. Mas vamos estar observando então o do Adobe Firefly, né? Clico aqui em Generate, nós temos aqui pelo jeito então o nosso primeiro feed. Onde a gente consegue observar, eu acredito, né, que seria os testes, então, que a galera tá fazendo exatamente agora. Então, aqui não fui nada eu que fiz, né, estou observando, então, exatamente o que a galera está criando, e nós temos aqui embaixo, então, também a nossa área de prompt. Eu já deixei até aberto aqui o Google Translator, porque é muito mais importante que a gente faça inglês. E aqui, no caso, pelo jeito, é até mesmo necessário, né? Ele deixa aqui pra gente English Only, né? Deixa realmente na cara para que a gente faça, então, apenas inglês. E já deixei aqui aberto também uma pesquisa, uma matéria aqui do Mundo né? Que ele traz também alguns prompts pra gente estar criando. Caso não dê certo o que eu esteja pensando, né? A gente vai utilizar, então, o prompt de outras galeras que já conseguiram algum resultado legal. Mas vamos nessa. Já tem aqui, então, a minha área de prompt. Eu não quero estar observando até mesmo muito aqui o feed, porque eu acredito que isso daqui vai estar referenciando para o que eu vou pensar também para a minha arte, né? Então, vamos colocar aqui no Google Translator. E eu quero fazer primeiro um mago, né? Então, um mago andando no meio da floresta acabou influenciando, então, observando essa casinha aqui bonitinha. Um mago andando no meio da floresta com magia em volta dele, vírgula, ou ponto mesmo aqui já. Cenário diurno com pôr do sol e neblina, neblina eu gosto bastante aqui da neblina, eu acho sempre interessante estar adicionando, né? eu acho que acho não, tenho certeza que ela ajuda bastante pra gente trazer profundidade pra nossa história então sempre coloco aqui neblina nas minhas artes e também nas pesquisas que eu faço em inteligência artificiais, eu acho que só isso daqui, a gente já pode estar copiando então, volto para o Adobe Firefly copio, colo e Generate, aqui nós já temos então uma segunda cara dele, né, eu acredito que seria essa área, então a gente estar tá fazendo modificações, né, então aqui eu posso estar tá fazendo várias configurações diferentes, legal, o interessante disso aqui, comparado por exemplo com o Mid Journey, né, que nós temos então já uma cara, né, nós já temos um visual, eu não precisa ficar escrevendo comandos aqui, aquela viagem toda, que pra mim nem faz sentido, eu acho muito mais interessante mesmo já que é uma coisa artística, né, que a gente observa realmente aqui um menu, alguma coisa assim, do mesmo jeito que nós temos também pelo Leonardo aí, que eu gostei bastante. Se você quiser até mesmo, comente aqui embaixo que eu trago também um review do Leonardo aí. Mas temos aqui então o nosso resultado, o Mage. Na verdade não era Mage que eu queria, eu quero colocar o Wizard. Tem a diferença aqui, né, do Mago para esse Wizard, é uma coisa um pouco mais poderosa, um pouco mais Gandalf, eu acredito. E aqui junto com o Gandalf, combinaria bastante também com a nossa história então do... Da casinha, do meio da floresta e etc Algo que me impressionou aqui Já logo de início é a velocidade Que ele está para criar as imagens Então foi bem rápido A partir do momento que eu clico aqui em Generate Ele pensa um pouquinho Mas já cria para a gente as imagens E também não aparece nenhum tipo de menu de ícone aqui de loading né? O que ajuda bastante, eu acredito Para não ficar tão ansioso observando o resultado Esperando né, o resultado Mas vamos observar aqui Então ele saiu em quatro Wizard Mulheres, eu gostaria de é, e agora sim a gente pode observar então exatamente o resultado que eu desejo Ó, legal que ele fez um cenário bem parecido então com o que ele tinha feito anteriormente né Então tem um backlight aqui, tem algumas configurações que a gente pode estar fazendo aqui também né Mas depois a gente testa as configurações diferentes para o mesmo prompt Primeira coisa então quero observar principalmente rosto e mão né Que é um grande problema aí das inteligências artificiais de estar produzindo cara Rosto e mão é sempre um grande problema para elas Aqui eu já vejo que a mão ficou legal, ó, tá interessante, tem uns dedos normais, não fez nenhum tipo de árvore, nem nada assim, né, tem uma certa alteração aqui no braço, uma pessoa muito alta, um braço muito fino, um pouco também distorcido, não ficou legal essa posição aqui, mas de todo jeito, de uma forma geral, eu achei interessante, né, ele tá sempre de costas, então a gente não consegue estar observando o rosto. Mas as mãos aqui acabou ficando um resultado legal e uma ótima referência, eu acredito, até mesmo aqui essas artes. O vestido, né? Ficou bem bonito. A gente poderia estar fazendo também recortes aqui, aproveitando todo esse volume. Então, tem uma boa referência aqui para esse nosso primeiro resultado, né? Vamos estar aproveitando, então... E com esse mesmo prompt, está alterando aqui as configurações. Primeira delas, então, para a gente fazer o aspect rate. Eu quero colocar aqui o portrete. Ele não fala para a gente qual que é as dimensões, né? Ele fala qual que vai ser a proporção da sua imagem. Eu quero um pouquinho mais vertical mesmo, porém, depois a gente observa também, então, quais são as dimensões. Será que a gente conseguiria estar utilizando aí nas redes sociais, né? Um site, algum tamanho um pouco maior. Vamos estar observando isso daí. Fez resultados diferentes. Somente mudar aqui o aspect rate, Eu já trouxe, então, um resultado diferente e... Legal, ele fez aqui um rosto, a gente consegue observar que tá um pouco distorcido. Mas legal, por enquanto aqui também ficou bem bonito, bem mais realista do que esse primeiro aqui até mesmo. Ele não está muito confortável, né? O corpo dele tá virado pra frente e o rosto completamente pro lado. Mas de todo jeito tem um resultado legal. Muito bonito também, algumas texturas aqui assim na capa, né? Gerando então diversidade, eu acredito que ele não tinha feito isso daí anteriormente. Então legal, somente de alterar aqui o aspecto ratio, nós né? temos resultados diferentes. Vamos continuar alterando então, content type, eu acredito que foto né, foto pra gente chegar a um resultado um pouco mais realista se eu não me engano, então vamos alterar aqui ele já faz pra gente o update, eu acho legal esse daqui também para ele já trazer o resultado sem que a gente precise ficar clicando várias vezes né, depois a gente tem que observar até mesmo se tem uma galeria aí dos meus resultados. Então, veja só, galera, aqui o Content Type, pelo jeito, ele vai manter exatamente o que a gente tinha feito, ele trouxe o mesmo resultado, eu acredito, porém, com alterações aqui, né, um pouco mais realista, vamos ver aqui com o Graphic, talvez ele vai ficar um pouco mais 2D, se eu não me engano, um pouco mais desenho, talvez o Graphic para o Art aqui, ele traga resultados bem parecidos, veja só, pelo primeiro aqui, a gente já consegue observar que realmente foi bem parecido e até mais bonito, se eu não me engano, aqui, do que o Art ele retornou, por exemplo, aqui no fotografia, né? Na, o último resultado no foto ele estava virado para frente e o graphic e o art ele ficou virado para trás. Mas interessante, ó, trouxe resultados bem bonitos aqui também com a iluminação legal, uma combinação bacana também da composição geral aqui. E os rostos, mãos, por enquanto, né? Tudo aí agradável. Aqui também ele, ó, exagerou um pouquinho, ficou muito fino, né? Mas de todo jeito, legal, trouxe resultado bacana. Vamos continuar configurando então aqui ó, aqui em Styles, nós estamos então com o Popular, nós temos aqui esses tipos aqui de presets, basicamente que seria, se eu não me engano. Então nós temos Digital Art, Neon, Neon talvez seja alguma coisa legal né, ele não atualizou aqui logo de cara, então eu vou gerar de novo, Generate. Ó que doido hein, esse primeiro aqui assim, ele ficou um pouco mais futurista do que a versão anterior e o cenário talvez ficou um pouco mais bonitinho, as coisas parece que se encaixaram um pouco melhor ó tem uma suavidade um pouco melhor talvez nas formas gostei bastante que desse resultado mas nós temos outros aqui estilos também Movimentos. e nós temos aqui a partir desse título né dessa hashtag aqui basicamente nós temos vários outros estilos para estar adicionando cyberpunk cyberpunk pode ser legal Posso colocar aqui então mudar o nosso prompt, um mago andando no meio da cidade. Vamos observar isso daqui porque o mago ele seria então uma coisa muito antiga né, misturado então com uma cidade cyberpunk e um quesito extremamente aí futurístico. Eu acho muito bacana estar fazendo essa mistura aí sempre de épocas. Então ó, os resultados aqui legais ainda se manteve né, junto com os rostos, se manteve também junto com as formas, a mão aqui deu uma distorcida, ficou um pouco maior esse dedo, mas isso daí seria uma coisa extremamente fácil né, da gente estar arrumando. Quero colocar aqui em fotografia mesmo, pra gente estar tá observando talvez um resultado um pouco mais realista. E depois nós temos aqui outras três configurações para fazer também aqui embaixo. Veja só, em fotografia ele sempre está alterando, né? Esse último resultado ele acaba virando para frente. Mas muito bacana, né? Ficou bem bonito todos os três. Por enquanto, resultados aqui, principalmente esse último, nós temos umas formas bem legais, algumas cores bem legais. Esse primeiro com certeza eu acho que ficou mais bonito de todos. Nós temos um distanciamento aqui do personagem com o cenário, né? Então daria para estar utilizando isso daqui de várias maneiras. Vamos continuar configurando então, mantendo o que a gente já fez anteriormente. Nós temos aqui também Color and Tone. Aqui não quero colocar nada, talvez Vibrancy, ou então mantendo o None mesmo. Colocar Vibrante aqui para deixar bem, bem vivas as cores. Lightning, nós temos Backlightning, que talvez seja uma opção legal. Dramatic, Golden Hour, vamos colocar o Backlight mesmo. E a composição então, por fim, nós temos Blurry Background, eu acho que vai ser também o resultado que eu vou querer aqui Close Up, podemos fazer então um retrato basicamente sem ter que ficar alterando aqui o nosso Prompt, nós temos então aqui as opções já prontas, né? Até a última aqui mesmo, Macro Photography então a gente pode estar fazendo aqui um quesito super específico mesmo, somente mudando é, esses parâmetros, né? essas opções que nós temos aqui, eu acho muito legal isso aqui, ter essas opções aqui é sempre muito mais criativo né, para gente. Então com tudo aí reajustado, vamos gerar de novo e está observando então o que, que ele vai acabar fazendo para gente. Por enquanto, eu ainda não acredito que tenha um resultado muito realista, tá? Aquele ó, aqui acabou até mesmo piorando algumas coisas. Então, esse último aqui já não ficou interessante. O rosto já deformou bastante. As mãos ainda se mantiveram basicamente na mesma coisa, mas é, não alterou tanto. Simplesmente até mesmo piorou um pouquinho, acredito, com essas opções aqui que a gente colocou. Então, eu vou retirar ela, vou colocar em None. E a gente pode estar tá brincando até mesmo com outros parâmetros, né? Então, vamos fazer aqui, então, um macro photography. Vou colocar é, uma abelha voando no estilo Disney. Como que é o Disney? É com I primeiro colocar mais ou menos assim, pra gente ter talvez o um resultado um pouco mais de filme da Disney, né? Um prompt extremamente pequeno, eu sei que quem utiliza com mais frequência inteligências inteligência vai falar, pô, por que você não especifica um pouco mais, né? Para ter um resultado melhor. Mas, galera, eu acho que o interessante também aqui da inteligência artificial é que, cara, não tem um resultado errado, né? Qualquer palavra que eu coloque aqui, ele vai estar gerando um tipo de resultado, então... Pode ser que a gente esteja até mesmo perdendo alguma coisa que a gente gostaria bastante, somente porque a gente quer especificar muito, fazer exatamente como que todo mundo já fala pra gente fazer. Então aqui eu quero colocar da minha forma, realmente do jeito que eu penso na inteligência artificial. Tem uns resultados, ó, muito bonitos, cara. A gente poderia estar tá recortando todos esses elementos com muita facilidade. Conseguiria recortar esse elemento aqui também. E está colocando aí, talvez, em um carrossel, no meio de alguma arte minha. Muito bacana. Esse daqui ficou muito bonito, ó. Todos os brilhos, né, todas as cores. As formas também ficaram bem legais. Aqui ele colocou as antenas, basicamente, ao contrário, né. A antena ficou uma semente, alguma coisa assim. E aqui os dedos dele ficou parecendo que deveria ser antena. Mas, muito legal. achei bem bonito com esse resultado. Eu quero até mesmo tirar aqui o Color in tone Pra que ele fique um pouco mais realista. Eu quero observar também resultados realistas. Aqui ficou muito bonito, mas também muito desenho, né? Muito animação 3D, alguma coisa assim. Eu quero observar uma coisa mais real mesmo. Aí ah, eu deveria deixar somente que a composição mesmo, então, como macro photography. Somente essa configuração mesmo a gente consegue observar. Então, ele trouxe resultados bem parecidos. Não mudou muita coisa. Ele já tinha entendido que eu queria somente pelo meu prompt mesmo, né? Não mudou muita coisa. Mas a gente pode estar alterando, então, exatamente aqui o estilo e todo o restante. Então... Deixa eu colocar aqui alguns outros, eu vou fazer de uma forma aleatória mesmo, não quero ficar lendo de um em um, ensinando o que que eles fazem, qual que vai ser o resultado e tudo mais. Então vamos colocar fur, Bom, eu não sei o que que é esse fur aqui assim, mas de todo jeito aí o resultado ficou ainda muito parecido, então clay, clay se não me engano é uma coisa um pouco mais acinzentada? Não sei, realmente eu não sei, então vamos clicar e observar qual que vai ser o resultado. Ele está trazendo basicamente a mesma coisa, então em vez de eu estar colocando aqui o prompt que eu tenho um pouco de preguiça e também não tenho muito conhecimento assim, não quero fazer uma coisa muito complicada. Eu já tenho aqui os prompts, alguém já fez pra gente, na verdade os prompts né, a gente vai estar observando então o resultado a partir de inteligências artificiais diferentes. Então por exemplo, esse daqui foi o resultado feito no Mid Journey e agora a gente vai observar como que seria então aqui no Adobe Firefly. Ah, eu esqueci de alterar aqui o composição para o macro, né? Vou deixar ele noni depois, mas vamos observar o que vai acontecer com essa mistura toda aqui, talvez... Não, ele não entendeu nem mesmo o que eu queria dizer. Vou tirar aqui o macro, vou colocar ele none. Poderia ter feito, então, alguma coisa macro dentro desses aspectos que a gente colocou aqui no prompt, né? Mas ele não fez nenhum nem outro. Então, veja só. Esse daqui é o resultado no midjourney, colocando, então, exatamente esse prompt. E esse daqui é o resultado que a gente tem no Adobe Fairfly, é, nós temos aqui algo bastante inferior, né? Nós temos umas formas aqui que não estão interessantes. Temos uma composição que, de certa forma, é bem legal. A gente pode tirar algumas ideias legais daqui... Mas não é nada fotográfico do jeito que a gente está colocando. Então, realmente, não sei o que, que deveria ser feito, né? Para a gente ter um resultado um pouco mais realista. Ou ele ainda não consegue realmente, para chegar no resultado do Midjourney, precisa de algumas atualizações, né? Ou talvez estejamos fazendo alguma configuração aqui errada, né? Coloquei até mesmo aí no plural, como se vocês tivessem culpa também disso daí. Vamos colocar o segundo prompt, clicar aqui em Generate. E a gente observa então com o resultado, ó, daqui do Midjourney. E aqui, então, a gente vai ver do próprio Firefly. É, são resultados, assim, completamente diferentes. Nós temos duas opções aqui, até mesmo estilo selecionado. Então, eu vou tirar as duas e tentar colocar aqui o Popular Digital Art. Pra gente ter alguma coisa tão parecida com o que nós já fazemos no nosso perfil, né? Vamos tentar ver se sai algo um pouco mais fotográfico, um pouco mais realista. E na verdade, não. Ele trouxe aqui alguns rostos, esse daqui ficou bem legal. Ele criou também personagens completamente diferentes, né? Tudo bem, vamos colocar esse mérito para ele então. Ele criou coisas que eu nunca tinha visto anteriormente. Aqui ficou parecendo mais ou menos aquele... É aquele vampiro que o Jerry Leto, né, fez alguma coisa assim. Mas, de forma geral, não é uma coisa, assim, extremamente, né, que vai chamar minha atenção. Que eu realmente gostaria de estar utilizando. E que eu confio que vai trazer um resultado muito bom. Ainda não parece que ele vai ser essa ferramenta, né... Mas beleza, vamos tentar aqui mais um prompt, a gente faz também alguns outros testes, então aqui eu também gostei bastante dessa combinação de cores e também do resultado, e eu quero até mesmo estar tentando ajudar um pouquinho, vamos observar aqui, eu vi esse daqui ó, steampunk, então eu vou tirar o digital art, movimento, steampunk, porque veja que essa manipulação ela tá mais ou menos no estilo de steampunk também. Eu vou colocar as opções aqui de configurações mais ou menos parecidas para ver se ele vai trazer alguma coisa melhor para gente bom e é isso então ó. ele falou até mesmo aqui que algumas palavras violaram né, as expectativas dele então ele acabou removendo essas palavras não sei qual foi né ele não acabou dizendo para mim porque que eu evite também na próxima vez mas tem essa mensagem aqui dizendo que ele removeu então essas palavras da minha pesquisa. E o resultado não tem absolutamente nada a ver, né? Veja só aqui o resultado do Midjourney Journey e o que a gente tem aqui no Fightfly. Nós temos algo um pouco mais fotográfico. Com certeza, sim, né? Algo um pouco mais realista. Nós temos alguns rostos aqui realmente, mas... Umas histórias que não tem nem pé, nem cabeça, né? Não tem assimilação, não consigo compreender realmente o que, que é isso daí. Principalmente comparado aqui com o nosso prompt, que fala que tem uma criatura, tem uma mulher separada, né? Não é a mesma coisa. E ele colocou como se fosse que é a mesma coisa. Então, basicamente, a inteligência artificial aqui, Firefly, já deixou bastante explícito pra gente que... Tem bastante coisa para eles estar fazendo, né? estar atualizando e talvez algum dia chegar a um resultado cada vez mais realista, um pouco mais próximo também aqui do nosso prompt, né? Tem duas coisas também que eu fiquei bem curioso para saber. A primeira delas é que no vídeo de inauguração da Adobe Firefly eles mostravam também uma ferramenta que a gente poderia estar selecionando alguma parte da imagem, estar criando também alguns outros prompts. E eu acredito que aqui ainda é uma versão antes realmente da beta, né? Aqui a gente consegue observar que é a versão beta. Mas talvez tenham coisas, né? Que eles realmente estão lançando aos poucos e que a gente vai ter então atualizações em breve. Aqui em cima não tenho nada falando sobre isso, então eu posso mostrar outras imagens similares. Aqui eu tenho opções nada também. E por último, o download, que seria então a segunda curiosidade que eu tenho para saber: será que está numa qualidade boa, né? Será que a gente consegue utilizar também em outros lugares? Então, deixa eu fazer aqui o download, a gente vai estar observando isso daí. Vamos ver. Essa. Bem rápido, pelo menos. Ele coloca todo o prompt. Pelo, <risos> colocou todo o prompt aqui no nome da, da fotografia. Não precisava disso tudo, tá? Então vou colocar de uma forma resumida aqui somente isso mesmo. Bom, galera, tá aqui então o resultado. E observe que eles colocam até mesmo uma marca d'água, né? Eles não quiseram liberar totalmente a fotografia pra gente, colocaram uma marca d'água. Aqui nesse exemplo seria bem simples para estar removendo. Bastaria fazer aqui a cópia do outro lado e a gente consegue remover com muita facilidade. Mas eu gostaria de ver também se essa imagem ela possuía uma certa qualidade interessante para a gente estar tá utilizando e até mesmo o seu formato original, né? Nós temos aqui então a 1024x1408 então tá bem próximo aí do que nós temos também nos stories, né? Nós temos um formato interessante para as redes sociais, não para fazer uma impressão em alta qualidade, mas para utilizar do jeito que a gente realmente precisa. Eu acredito que ela vai ser bem utilizada. Então a minha opinião aqui ficou no meio a meio. Eu acredito que tem muita coisa para eles fazerem ainda, não é uma inteligência que eu gostaria de estar sempre utilizando, é até estranho eu falar isso daí, porque eu sei que não é uma coisa fácil né eu sei que não é do dia pra noite que surgiram as inteligências artificiais, mas de todo jeito, tem muita coisa pra eles estarem fazendo também, se comparando com as outras que a gente já tem acesso, que são também muitas vezes gratuitas, eu espero bastante então que você tenha aproveitado todo esse conteúdo e a gente se encontra então no próximo vídeo